Olá pessoal do F-Horizon Hoje estou trazendo aqui mais um vídeo de Fórmula 1 E nesse vídeo eu vou jogar o modo de cenários No Fórmula 1 2014, é a parte 2 desse vídeo Caso você não tenha visto, clique nesse card E veja depois, eu recomendo você ver depois Desse vídeo E hoje eu vou jogar no Bahrein E na Áustria, tá? Foi bem legal, na Áustria foi o mais legal de todos nós esse foi hardcore mesmo então acompanhe o vídeo aí e bora lá tomara que você goste e bora lá então olha só vamos no modo muito fácil e vamos sortear aí né vamos virar volante e roda roda roda e para recupere a posição do seu companheiro de equipe. Então bora lá, ele pediu para recuperar a posição que eu perdi, né? e a gente vai buscar o Kevin Magnusso Magnus, né? na sua McLaren, então vamos esperar o carregamento. Bota o Macilar e ultrapassou companheiro de equipe mais experiente. Será que isso vai ser decisivo para Macilar em um escolher para ser número um nesta temporada? Bora lá então. Esse daí eu confesso que não foi muito legal, tá? É tipo eu ultrapassei, se eu não me engano, depois dessa volta aí acabou só. É só isso mesmo. Enquanto vai estiver no, no modo muito fácil, vai ser sem graça mesmo, né? Porque é muito fácil, então... Mas vamos lá. Estamos chegando. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá. Free aí. Nesse modo muito fácil, é tão fácil que eu sei todas as pistas no modo fácil. <risos> Última volta, vamos lá. Mentira. Últimas voltas. Fale errado. Ó oh, o Magnus. Eu vou ultrapassar. Eu vou ultrapassar aí mesmo, né? É. não deu nem cheiro. Não precisei nem usar combustível rico. Aí. Aí eu saí um pouco fora. Porque o pneu já estava meio desgastado. Eu não sabia. Daí depois dessa curva eu vi ali só os riscos do pneu daí, ah, entendi <risos> mas é só isso, cara vamos pro final, então não vai ter mais nada, não. exatamente entrando na última volta beleza aí não vai ter nada especial como eu já disse eu não lembro quantos segundos que eu tava no carro da frente eu acho que o engenheiro não falou mas sei lá, uns 6 segundos do carro da frente olha lá, ele tá ali no mapa, passando eu devia estar tá uns 5 segundos 6 segundos se tivesse mais uma volta, eu acho que eu conseguia passar ele eu tenho que ver na tipo, no final da volta se eu cheguei perto dele mas beleza e como eu já sei o que vai acontecer nesse vídeo não vou passar, claro Spoiler alert atrasado aqui, desculpa. <risos> Nossa, essa curva aí, vocês vão ver que é a curva mais horrível que eu já fiz em todo o canal. Ai, ai. <risos> ah, não, não era nem nessa volta, era na volta anterior. que eu, eu fiz a mesma coisa ali que eu fiz. Daí eu saí pra fora ali, na, na curva da, da direita ali. Nossa, ficou horrível essa, aquela curva, mas olha só no minimapa ali ó, tá bem perto do carro da frente que eu não sei quem que é, mas tava bem perto, olha só, e chegamos para o sexto lugar, o cara não tá nem comemorando, oh, rapaz. reforçando a posição de número Vamos selecionar novamente e agora é na Áustria, né? Recupere-se de um erro e consiga a vitória. A Mercedes estava confortável em primeiro, do piloto, um da pista e duas ultrapassagens. O será é o suficiente para obter a vitória que parecia tão certa como... olha só vamos lá tá chovendo olha só estamos com um intermediário chuva fraca e é esquisito que nos, nesses jogos antigos você colocava chuva forte e vinha chuva fraca e você colocava chuva forte e a, e a chuva fa, e a, nasce me embolei todo aqui mas se colocava chuva forte era chuva fraca se colocasse chuva fraca era chuva forte pronto e mano essa outra passagem foi muito bonita ó ó ó eu fiz meio que um x sei lá olha só e essa outra passagem do Vettel foi bonito de ver tudo bem que tá muito fácil, né? Mas tipo, foi bonito do mesmo jeito. Tirei de lado. Pom. Foi bonito. E é claro que é só isso, né? Sim. Não tem mais nada. Só o final mesmo. E é isso aí mesmo. Partiu pro abraço. E aí, última volta. Nós abrimos a última volta. É só eu só vim aqui mesmo só para não ficar aquilo lá sobrando né? Tipo, ué, acabou e pronto né? Né olha só nem gastou né Incredible. setor roxo aí, é só aí que eu vou que eu vou bem no primeiro setor no segundo eu, eu me embolei todo não consegui fazer deixa eu ver. a partir desta curva à esquerda eu não vou mais conseguir fazer uma curva boa quer ó até te ir devagar mas não deu eu queria seguir o traçado ali mas olha ai ah, é, é, é. barbaragem consegui um setor verde ali né eu queria roxo eu não sei se eu fiz a votar mais rápido aí nem sei acho que sim mas foi muito para fora os pneus também já tava meio frio eu acho que dá para ver ali no monitorzinho do do carro então é isso Nelson Picue chegou em primeiro Picue <risos> Quase custou caro para o piloto da Mercedes e sua equipe. Mas com uma recuperação brilhante, ele conseguiu o primeiro lugar.